Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um workshop da casa da Leora Merlin. O meu nome é Elsa Alexandre e hoje temos o tema Restauro e Decor, as minhas portas de madeira. Vamos aprender com este workshop a fazer o diagnóstico a uma peça que vai ser recuperada. Vamos também perceber quais são os materiais, as técnicas e os produtos mais adequados para uh, voltar a reabilitar uma peça, para lhe dar uma nova vida, para lhe dar uh, outra cor. Vamos propor também uh, soluções criativas, que poderá fazer também em casa e dar uma nova função a um objeto muito antigo que temos perdido lá por casa. Portanto, convido a participar a ficar desse lado, pode colocar as suas questões, as suas dúvidas em direto no nosso Instagram da Léo e no Facebook também. Poderá rever este workshop as vezes que quiser, tal como os outros workshops com diferentes temas no nosso site, no canal do Youtube e no Facebook. E para começar, tenho mesmo de dar as boas-vindas a uma pessoa que já é da família, já é uma presença assídua nos nossos workshops, a Guida. Bem-vinda, Guida. Olá, Elsa. Obrigada por teres aceito uma vez Obrigada mais este Obrigada pelo convite. É sempre um prazer. Tenho a certeza que já muitas pessoas conhecem a Guida e os seus trabalhos, mas vamos começar por falar um bocadinho da Oficina Monstros. Queres-nos explicar um bocadinho o Sim, claro do que sim. Projeto? Então, a Oficina Monstros existe há 14 anos. Nós fazemos reciclagem de peças. Dizemos reciclagem porque muitas das vezes as peças não têm dono, são abandonadas e nós fazemos workshops para que sejam recuperadas. Ensinamos técnicas e uma forma de poderem reaproveitá-las ou simplesmente colar a perna uma cadeira para evitar que ela vá parar ao lixo. Na realidade, fazemos restauro e recuperação de peças e hoje trouxemos uh, <risos> uma porta. Não é uma porta uh, comum, é uma porta de um roupeiro. Na realidade, não encontramos nenhuma porta de casa que pudéssemos aproveitar, então Sim. trouxemos esta que, do ponto de vista estético, até é bastante interessante. A ideia aqui uh, é ensinar duas técnicas. É ensinar como se pode restaurar a madeira, não é? Manter a madeira tal, tal como era outrora. Uh, e inserir também uma nova técnica que toda a gente conhece, que é a pintura e uh, quais os passos que temos que fazer para que ela seja duradoura. No final, vamos dar uma nova utilidade à nossa porta e aí chamamos de recuperação um, porque, como podem perceber, ela <risos> precisa do resto do roupeiro que estava inutilizado sim. para funcionar então decidimos reinventá-la. Uh, vamos começar uh, por meter <risos> mãos vamos. à obra Vamos a isso, vamos fazer aqui a porta e, se calhar, começamos por uh, enumerar os materiais que vamos uh, precisar. Portanto, muito para importante. esta porta, uh, vamos ter que decapar a porta, vamos precisar de lixas de diferentes grãos. O primeiro, um grão mais forte, para retirar o verniz antigo. É uma porta, por acaso, bastante antiga e vai-nos facilitar, porque o verniz já está muito usado e vai sair, está bastante seco, não vai ser assim tão complicado. Depois, vamos ter uma lixa mais fina. Uh, para deixar o grão da madeira mais macio. Nós não afagamos móveis, mas gostamos que no final eles estejam uh, suaves ao toque. E uh, vamos aplicar primário, para posteriormente aplicarmos a cor, não é? E ficar bastante mais sólido e duradouro. No final, depois vamos fazer um twist, não, não, não vamos já desvendar. Não vamos desvendar já de Então, primeiro que tudo, uh, vou uh, precisar da tua ajuda, claro claro. claro, claro que sim. Então pronto, vamos calçar aqui umas luvas. É muito importante também dizer, para quem está a assistir, que vamos colocar também todas as referências dos materiais que estamos ah, a utilizar. Sim. Portanto, depois é só visitarem uma das nossas lojas e é poderem meter mãos à obra. É um pouco como uma receita: se nós não tivermos os Exatamente. ingredientes corretos, as coisas não, não correm assim tão bem. Uh, como vamos fazer algum pó, uh, sugiro que se calhar acham que podemos colocar uma máscara ou se calhar depois não se nos achas ouvimos. Começar, se não calhar, bebida, estamos todos certos. Senão depois vocês não leem os nossos lábios. <risos> então, a lixa mais grossa, neste caso, vamos utilizar uma lixa 120. Usualmente, quando nós queremos decapar madeira, começa no número 100 e depois é uma questão de experimentarmos, dependendo do, do acabamento que já tem. A lixa adequada é aquela que uh, nós podemos usar sem termos que fazer muita pressão e reparar que o acabamento uh, acaba por sair, não é por si só, mas sem grande insistência. Certo. Regra geral, cortamos uma tira e dobramos-la para criar aqui alguma aderência e a lixa não fugir. Uh, técnica número 1, um, muito importante, uh, vamos decidir fazer o restauro da moldura da porta, tal como está uh, aqui nesta porta que já, que já iniciamos Portanto, temos que seguir os veios da madeira, quando lixamos e queremos restaurar uh, a madeira temos obrigatoriamente que seguir os veios, o que às vezes é um pouco complicado e às vezes nem se vê para que lado está o veio porque as peças são constituídas por peças distintas e aqui o veio é na horizontal e uh, lateralmente aqui é na vertical. Então, Elsa, Exatamente. vou pedir a tua ajuda. Podes começar a fazer deslizar a lixa, okay. por exemplo, aqui na horizontal ou aqui. Temos que respeitar aqui as, okay. as terminações para depois não se notar que espaçamos, porque quando não se pinta, vai-se notar perfeitamente. Então, fazemos assim. Desculpa, não expliquei. É assim. Ah, ok. Muito bem. Ou seja, estão a ver? Quem sabe, sabe. Não, não é suposto, não é, é suposto a ter iniciado. Na realidade, não, tem, não estamos a fazer imenso esforço e uh, o verniz está acabou por sair. Pronto, uh, basta deslizar no sentido do veio. Eu vou começar aqui deste lado. A escolha da lixa é bastante importante. Desculpem não olhar, <risos> mas é fundamental que eu olhe para a peça. A escolha da lixa é muito importante e tudo depende do tipo de madeira, do tipo de acabamento. Por exemplo, se esta porta tivesse ser aplicada, nós uh, tentávamos lavá-la primeiro para retirar o excesso de gordura que existe, porque de outra forma a lixa ia ficar completamente empapada. Quando nós passamos a lixa, o que acontece é que o acabamento que existe está. Uh, à superfície e agarra completamente à lixa. À medida que vamos usando a lixa, vamos virando e desdobrando a lixa. Em seguida, um pequeno complemento também com o uhum. nosso trabalho. Estamos também a usar as luvas também por uma questão de segurança e é um acessório E também, também... que o pó é algo que não Sim. é ótimo para a pele e aquelas luvas mais finas acabam por se rasgar com, com o grão da lixa. Exatamente. O mais interessante na madeira é que uh, nós conseguimos aniquilar as marcas quase todas com a lixa. Existem algumas marcas até uh, do tempo e se nós insistirmos, conseguimos deixar a madeira completamente limpa e com um aspecto novo, antigo, mas novo, rejuvenescido. Querida, o que é que estás a achar? Só se é uma ajudante, é mais uma força. É uma ótima ajudante. <risos> é, é só mais a moldura. Quando nós queremos restaurar, temos mesmo que ir até ao osso, ou seja, temos que lixar até surgir o veio da madeira e deixar zer resquícios de acabamento. Aqui depois vai ser muito mais simples e vocês só têm que deixar a superfície sem brilho. Essa okay. é a técnica para pintar, não temos que ser tão exaustivos. Portanto, prometo que não vamos demorar assim tanto tempo. Existem outras técnicas para decapar madeira, não é só lixa, se bem que, de uma forma mais consensual, a lixa é menos, menos agressiva. Sim, portanto, existem decapantes, mas são extremamente químicos, não é? Teríamos que ter aquelas máscaras adequadas com respirador, teríamos que estar no exterior e, por vezes, como o decapante é uma espécie, de, é uma, espécie não, é uma interação química, muitas das vezes, dependendo uh, do material, ele não age uh, de imediato. Portanto, esperamos 5, 10, 15, certo. 20 minutos e às Sim. vezes não acontece nada. No caso de ser um verniz, especialmente porque é um verniz antigo, não faz sentido estarmos a prejudicar o ambiente ou os nossos pulmões para conseguirmos uh, retirar o acabamento que existe. Podíamos também, no caso de tinta, quando vocês têm portas que tenham algumas camadas de tinta, não vamos perder 10 horas a retirar a tinta com uma lixa, portanto, podemos usar aquelas pistolas de ar okay. um, e, com o calor, gerar é também uma interação química, não é? O calor faz com que a tinta se... Uh, começa a soltar da superfície, gera algumas bolhas e depois com uma uh, espátula vamos retirando a tinta e isso facilita depois o trabalho de lixar, que temos uma área muito mais uh, inócua para retirar, não é? Temos a nossa primeira pergunta Então Guida. vamos fazer isso. Também dá para fazer isso para a porta de exterior? Sim, uh, Sim, o procedimento de capar a madeira, seja uma porta, uma mesa de cabeceira ou qualquer outro objeto de madeira, uh, temos sempre que começar por lixar. A menos que tenhamos uma peça antiga uh, e que só tem um ou outro risco, aí não vamos decapar a peça toda só para corrigir uma ou outra falha, não é? Mas quando queremos restaurar a peça integralmente ou uh, alterar a sua cor, este é sempre o primeiro passo e sim, nas portas de exterior também podemos fazê-lo. Nós poderíamos, inclusivamente, para facilitar o nosso trabalho, utilizar uma lixadeira elétrica, dado que 90% desta superfície é lisa e uh, funcionaria na perfeição. Só não devemos utilizar lixadeira quando existem aqueles folheados de madeira, que normalmente não são típicos das portas, mas sim dos móveis de do interior, e aí uh, não recomendaríamos porque o folheado é tão fino tem um ou 2 milímetros de espessura que depois uh, fica danificado com, uh, com a pressão da lixadora não é? com a força que ela tem. De resto, podemos sempre fazer. Sim, nas portas de exterior, ainda são mais, um, mais grossas, ainda têm mais resistência, portanto, lixadar em todas as almofadas. Normalmente as portas só têm depois uns frisos e aí sim teríamos que fazê-lo manualmente para adequar à superfície, mas sim, Isso, o procedimento é sempre o mesmo. Nossa, se já reparaste? Já me prática. Já tive de apanhar o cabelo. <risos> Estás pronta para te ajudar. Está ótimo, está ótimo. Olha, isto é, vai ser bastante simples e, e, e rápido. Nós poderíamos até saltar os passos, mas acho que é interessante vocês Sim, para verem lá em casa. Não é assim Exatamente. tão uh, complicado. Mesmo manualmente, nós conseguimos levar a cabo. Uh, o nosso tempo também é um bocadinho uh, limitado, limitado, mas ainda assim conseguimos perceber que é um trabalho que se faz com, com alguma facilidade. é sim, simples e não se, se perde assim tanto tempo. tempo exatamente, sim. Pronto, temos de ter sempre cuidado em lixar no sentido correto, porque se vocês uhum. repararem, quando uh, contrariamos o veio da madeira, vai ficar marcado e nós queremos que a superfície fique 100% perfeita, não é? Nós estamos aqui para fazer uma coisa... Perfeita. <risos> Exatamente. Não, uh, o bom da Madeira e deste trabalho é que é sempre reversível, não, não é? Nós cometemos um erro, ou não gostamos da cor, ou fazemos uma aplicação do um Conseguimos produto, sempre dar a, sempre também um uma volta. uma volta. Exatamente. Exatamente. Pode custar um pouco mais, mas... Precisa um bocadinho mais de paciência, mas também Exatamente. vale a pena Eu o esforço e o trabalho final. Então, vamos cortar mais um pedaço. Isto são os pedaços de lixa que já estão completamente obsoletos. E pronto, já só nos falta este pedaço da moldura. A ideia aqui é vocês perceberem a, a diferença que é lixar uma superfície que vai ser restaurada e outra que vai ser pintada, que é bastante mais fácil. Demora-nos muito menos tempo. Sim. Se fosse só para, para mudar a pintura, seria, Exatamente. seria diferente. Porquê? Porque nós, quando aplicamos tinta, o primário vai criar uma espécie de adesão, ou seja, não, faz um pouco o trabalho por nós, não é? Sim. Cria uma durabilidade maior e nós não temos que ter a madeira completamente limpa. Já para aplicar verniz ou cera, que é aquele acabamento de, típico de restaurar as partes de madeira, temos que ter a madeira completamente crua para que ele possa uh, ser aplicado. Pronto, isto é a madeira completamente limpa. Uma grande diferença é, sem uma é vida. É verdade, é, sim. E já fica com outra vivacidade. Vou só terminar este pedacinho e depois vais-me ajudar aqui na parte central, que é muito mais simples. Sim. E ali podemos inclusivamente uh, fazer os movimentos que quisermos. Já não Foi tem como que eu ser comecei. Tão <risos> Exato, não, não. Mas não é errado. O interessante é isso, aqui temos que respeitar o veio, Exatamente. temos que ser mais incisivos, temos que deixar a madeira limpa. Aqui já podemos ter um pouco mais de liberdade. Okay. No centro, quando vamos pintar, pode lixar no sentido em que der mais jeito. Porque... Okay. Posso contrariar o veio, posso uhum. lixar de forma circular. A intenção aqui é deixar a superfície mate. Não, tem, não temos que tirar o verniz todo. Temos que criar aqui uma superfície que permita receber o primário. É bom que se estejam a inspirar. E eu o que pensei que têm em lá em casa, é? sim. E isto até mesmo para descarregar as energias também é uma boa atividade. Não, não, a sério, esta é. Há quem diga que lixar é lixado, mas na realidade nós não podemos fazer nada sem lixar. E acho que toda a gente quando lixa diz que uh, não pensa em nada. Portanto, só precisa é uma atividade assim. Positiva, não é meditativa, não é? Porque às vezes é um pouco irritante tu teres que lixar se a peça for grande, não sim, é? Temos claro. que perder algum tempo. Mas para vocês perceberem que estamos aqui há, não sei, 5, 10 minutos, se calhar o tempo não é, sim. Não é o correto mas, e já conseguimos é tirar a moldura. Seguida, podemos só mostrar um bocadinho, sim, claro, levantar sim. um bocadinho só para então, verem. Vamos explicar exatamente sim. que esta moldura está completamente decapada, onde nós vamos aplicar a finalização de verniz e vai ficar ao tom da madeira. Este interior, que lixamos menos, basta que esteja mate, ou seja, vejam a diferença, não é? Obviamente que pintar é muito mais fácil do ponto de vista de lixar, não é? Lixamos menos, utilizamos em mais espaços e mais materiais. Neste caso, agora... É o suficiente, eu acho que a T flor desculpa, Foi <risos> acho também. que a T flor está completamente, vou só dar aqui um ah, toque okay. nas pétalas. Sim. Por acaso são folhas, não? São pétalas. <risos> mas a ideia está lá. Quando existem baixos relevos, temos que ser ligeiramente mais incisivos e moldar a lixa à superfície que temos, mas... Como vê, isto é o suficiente para nós começarmos para o passo seguinte, para passarmos ao passo seguinte. Então, a primeira parte já está. Sim, exatamente. Temos uh, mais duas perguntas. Ok, então, vamos, vamos a aproveitar isso. já para claro encerrarmos esta claro parte. Se tivesse bicho da madeira, teríamos de matar o bicho primeiro? Sim. Então, voltando pergunta, um pouco ah, atrás. Uma boa questão. Talvez, sim, claro sim. que sim. A melhor maneira de ver uh, o que é que uh, a peça precisa é fazer uma espécie de diagnóstico. E mesmo que nós não sejamos uh, peritos uh, na madeira, nós uh, conseguimos perceber três questões, que é se a peça tem estrutura comprometida, se existem bichos, ou seja, o bicho normalmente uh, faz uns furinhos, uns orifícios que são uh, muito semelhantes a um, à entrada de um prego. Imaginem, espetam um prego na madeira, fica aquele furinho mesmo redondinho, super perfeitinho, uh, e é assim que detectamos se tem ou não bicho. Regra geral, o bicho está ativo quando larga uma espécie de farinha. O bicho entra no móvel porque não existe acabamento, ou porque tem um acabamento já rarefeito, porque é muito antigo uh, o acabamento e não foi um, novamente colocado. Portanto, o que temos que fazer é ter esse olho mais ou menos clínico, e o bicho tem que ser erradicado de duas formas, é uma espécie, uma junção entre o líquido e o gasoso, ou seja, nós aplicamos, vocês já devem ter ouvido, há inúmeros líquidos anti-xilófagos, que é assim que se chamam os bichos da Madara, aplicamos um, com uma espécie de seringa, alguns até têm um aplicador, aplicamos em cada um dos furinhos e depois, se conseguirmos retirar o acabamento de toda a peça, Uh, para facilitar que o um, uh, químico entre na madeira com uma trincha vamos embeber toda a peça podemos inclusivamente fechá-la com um saco aqueles sacos de daquele plástico género lavandaria e retirar o ar com um aspirador aí a peça fica fechada durante duas semanas e a partir dos os bichos ficam erradicados. Duas semanas sim. é o tempo sim. que temos de deixar atuar a pronto, o produto. Supostamente, pronto, naquele okay. químico. Supostamente, sim. para enfatizar ainda melhor a taxa de sucesso, <risos> nós mandamos a peça para um expurgo. O expurgo é uma câmara de gás, é horrível dizer isto, mas estes bichos também não deviam existir a nível, não é? Eu adoro todos os bichos, adoro animais, mas bicho da claro madeira acho que não tem nada para nos dar, portanto podemos irradicá-los <risos> sem problema. É, existem então casas de expurgo, onde as peças são colocadas e é, é inócuo, não é? As peças entram, o, a, a câmara é fechada e depois, quatro ou cinco dias depois, vamos buscar. Eu estou a dizer que esta junção é mais eficaz, porquê? Porque... Há bichos e há ovos, eles constroem uma certo. espécie de túnel dentro da Madeira e nós queremos aniquilar ambos, uh, normalmente na primavera, verão, eles proliferam, portanto é a altura ideal para nós expurgarmos os móveis. Uhum e essa é a primeira fase. Não Sim. vamos restaurar um móvel que está todo cheio de bicho porque podem ter inclusivamente chão de madeira e outros móveis perto. E acaba por danificar... Exatamente, é uma praga. <risos> Ainda mais a, a, a nossa casa. A, a outra questão Guida, qual é o número da lixa a usar? Aquela que nós começámos agora inicialmente... Ah, nós utilizamos uma lixa 120 porque eu também já tenho alguma sensibilidade e reparei que este acabamento é um verniz já uh, que já está um pouco seco e que conseguimos usar uma 120 sem muita força. Como é que escolhemos? O, a lixa padrão é número 100. Pode ser utilizada uma lixa abaixo, 80 por exemplo, se nós tivermos uma camada de verniz, imagina aqueles móveis que têm uma camada de verniz quase vítrea, não é? Assim, muito grossa, podemos usar uma 80 se verificarmos que passamos a lixa e estamos a lixar o acabamento e não a própria madeira, não é? Há, há que ter essa sensibilidade. O mais fácil é comprarem uma 80, uma 100, uma 120 e experimentarem no, na sim. vossa peça para verem qual é a mais adequada. Para decapar, estas três são as mais indicadas, sim. Muito bem, vou aproveitar. Sim, uma sim, é claro que sim. <risos> Se formos utilizar uma tinta como a Chalky, que normalmente não requer primário, temos que fazer este passo de lixar antes? Então, uh, não e sim. <risos> não, não tem que ser tão exaustivos, não, não é preciso primário. Mas quando uma peça é muito antiga, ela tem uma espécie de patina já de gordura do tempo, portanto, convém pelo menos desengordurarem ou seja, limparem com um spray, imaginem, de vinagre branco, com uma lã de aço, dar uma passagem, ou com uma lixa até mais lisa, uh, aliás, fina, uh, não, não precisa de ser tão abrasiva, mas de forma a retirar só a película já de sujidade, porque a tinta de chalky como é feita à base de carbonato de cálcio, é uma espécie de gizado, não é? Por isso é que nós chamamos a tinta mate uh, ela agarra com muita, um, com muita facilidade, no entanto, Uh, temos que pensar no que é que queremos. Se nós queremos uma, uma superfície quase lacada, não é? Pintada, uhum. completamente opacizada, nós temos que optar por primário e tinta. Por exemplo, um móvel de casa de banho, uma, uma mesa de sala, ou até uma porta que seja usada como uma porta, que é muito manuseada e que sofre muitas erosões, não é? Certo. Essa, essa avaliação também. que seja um, um processo Sim. e uma técnica assim mais completa, porque a tinta dura muito mais. Se nós quisermos algo, que queremos fazer um DKP, queremos que, uma, que tenha uma pátina, o choque é perfeito, porque ao longo do tempo ele próprio se vai um, desfazendo, não é, nos cantos e recantos onde vai ser mais manuseado. Portanto, é uma Por questão certo. de objetivo. Ambas são válidas, mas sim, passar pelo menos uma lixa fina ou uma landaço ou desengordurar com um pano e um, um produto bem. adequado. Sim. Muito bem, Ida. Podemos então, vamos... interromper aqui um minuto e espiramos Interrom... isto para passar... Claro, claro, fazer claro aqui que aqui só um bocadinho claro de barulho, mas é Para rápido. conseguirmos passar para, para a fase Exato. seguinte. Pronto, é terrível limpinho. o barulho, mas está limpinho, pronto. Isto é extremamente importante, que é não só lixarmos e retirarmos o acabamento prévio, como também, antes de aplicarmos o primário, que é a base da pintura, conseguirmos ter a superfície completamente isenta de poeiras ou de gorduras e pronta a ser pintada. Agora vamos descartar estas luvas Sim. terríveis, que nos deixam com muito pouca sensibilidade. Agora, Elsa, como temos duas superfícies uh, a ser tratadas, de duas técnicas e formas diferentes, vamos isolar uma delas para não extrapolarmos com o primário para o outro lado. O mesmo okay. que fazemos quando existem, por exemplo, duas cores, quando estamos a pintar com duas cores. Exatamente. Então, vamos pegar aqui na fita. Vou aproveitar também para falar para quem está a assistir ao nosso workshop. Para dizer que também podem consultar o nosso site. Vão vendo a nossa agenda, tanto dos temas live streaming, como também dos workshops da casa, que estamos a voltar às lojas. Aos poucos e poucos vamos organizando mais workshops, portanto vejam quais são os temas mais perto das lojas um, da vossa casa, por exemplo, e, e vejam se, se querem participar, é só inscreverem-se. Os workshops são gratuitos? para quem tem cartão da casa, portanto tenho a certeza que vão aprender connosco uh, sobre diferentes temas, com os nossos formadores especialistas, com os nossos vendedores também. Portanto, fico ao convite lá para casa, para, para se inscreverem e para consultarem. De, dão uma vista de olhos no nosso site para verem as novidades. Então, o que estamos aqui a fazer agora é isolar a parte da moldura que vamos deixar de uhum. madeira natural para quando tu aplicas o primário, <risos> não, quando me ajudares a aplicar, Claro. É. É a parte mais divertida, não é? A lixar, que é a parte mais aborrecida, já passou. Portanto, temos que isolar mais ou menos a área. Isto facilita-nos, não quer dizer que se nós não extrapolarmos a linha, podemos perfeitamente passar uma lixa e uh, sim, continuar. Mas assim corrigir. evita, claro, claro evita que, que tenhamos que ter essa preocupação. E costuma ser... Eu estou a dizer costuma, porque assim no caso de Corrinual, <risos> temos uma desculpa. Não, é mais simples. E assim temos a área toda... Pronto, agora vamos à parte boa. A parte mais divertida. Exatamente. Então, vou tirar aqui um tabuleiro, um rolo e uma recarga. E vamos agitar aqui o primário. Normalmente, quando nós recuperamos móveis, eu acho que é importante dizer, já que nós. Um, somos pela sustentabilidade e economia Exatamente. circular, Exatamente. Uh, convém que utilizemos sempre produtos aquosos, ou seja, na maior parte das vezes os móveis não têm problemas que nos obriguem a partir para um sintético. Portanto, uh, tentamos sempre que, que os produtos sejam aquosos primeiro, e no caso destes não funcionarem, partirmos para uma solução mais agressiva. Certo. Portanto, optámos, vocês têm este produto que eu já experimentei e que é bom. Tentamos ir sempre por, sim sempre para escolha que... mais saudável também para, para o meio ambiente. Olha, agora Sempre fiquei... que possível. Ah, está aqui. Eu com um ponto de interrogação, porque não estava a vir a abertura. Que há uma tampa que roda, não é? Aí. Oh, então, também temos aí, penso que tínhamos uma espátulazinha, se te ajudar, eu acho que... Eu acho que sim. Se calhar sim. é melhor. Ela. Sim. Estou aqui sim. com as unhas e não estou a conseguir. Sim. Boa ideia. Porque esta tampa até facilita... Ah, já consegui. Sim? É, sim, era no canto. Sim. Facilita imenso porque sim, é de plástico E as tampas de... Vou deixar de aqui na tal. mesma, que estes diretos têm estas coisas. <risos> e, fica já... e às vezes faz falta, assim, para o imprevisto. Então, agora, começamos aqui... Bem, uh, vou mexer com um pincel. Mesmo que nós agitemos, convém uh, utilizar uma espécie de pau uhum. ou algo que funcione para, para misturar. Para misturar porque usualmente até as tintas, especificamente as tintas que são afinadas, vêm em pó e então tendem a depositar-se no fundo Sim. e é muito mais simples mexermos tudo e conseguirmos ter uma mistura mais homogénea. Vou posar aqui no pano. Para não estragar a lixa. Pronto. Entretanto, isto está pronto a, a aplicar, mas vamos pôr aqui um tabuleiro. Nossa, não te importas, por favor. Vamos despejar aqui uma quantidade que não será muita, porque vamos pintar só este interior da Sim, porta. Sim, a superfície também não é muito... A área não é muito, muito grande. Regra geral, quando há uma área a pintar, um, cada um tem a sua técnica, mas eu costumo achar que é... Um, é mais rápido, nós fazermos uma espécie de moldura uh, com a trincha em todos os sítios que o rolo não chega e depois uniformizarmos com o rolo para termos uma superfície mais homogénea, porque a trincha deixa, imprime assim um certo padrão. Uhum. Então, vou desenhando aqui os recortes, vou também pintar a flor porque é a parte mais difícil de... É mais trabalhada, tem mais problemas detalhes. O primário não tem nenhuma técnica, a técnica é uh, chegar a todas as áreas, a toda a superfície e não deixar, um, o inimigo é deixar pingos ou criar um padrão, às vezes quando seca excesso de tanta tinta quanto o primário é, um, é o que corre menos bem, portanto convém espalharmos bem, o excesso de produto nem sempre indica que estamos a fazer um bom trabalho, portanto, o ideal é chegarmos a todo o sítio, mas não deixarmos resquícios a mais de primário. Então, o principal cuidado nesta fase Exatamente. é mesmo espalhar o máximo possível Exato. e não ficar concentrado. Então, vou-te pedir para tu depois fazeres com o rolo. A, a ideia é esta, é mergulhar o rolo, tal como se pinta paredes, o rolo todo a toda a volta, uhum. para garantir que ele tem produto suficiente, retirar o excesso okay. e passar pela superfície. Vou só fazer o recorte já aqui dos cantos. Que já estão protegidos, portanto, eu posso ter uma liberdade maior com a trincha. Temos mesmo que escarar a todo lado e depois, uh, aqui, tu consegues fazer deslizar o rolo. Tenta lá. Uhum. Exatamente. pode esticar um pouco mais. Exato. É isso mesmo, está perfeito. E veem a diferença de pintar com a trincha? Há sítios, efetivamente, que é imperativo temos com a trincha porque o rolo não chega, porém. Aí... só tirar isto da frente? Sim, para está aqui conseguirem... para, para conseguir ver bem. Não é? Exatamente. Já me estou a inspirar, Gui. Está perfeito, eu já me estou a inspirar. Olha, isto não é problema teu, é convém pintarmos dentro de casa, aqui por acaso. Caíram algumas impurezas e nós, se conseguirmos detetá-las, retiramos las de Sim. imediato para depois não termos que estar a lixar ou retirar uh, posteriormente. Claro, um pelo da trincha, não, não é? Como é mais do que comum, faz parte. Exatamente. Portanto, também é normal para as pessoas saberem que isto pode acontecer. Sim. Ai, desculpa, olha, falhei o cantinho, vês até eu. E aqui nestas partes onde tiraste a sujidade, posso só passar? Sim, exatamente. Sim? A ideia é termos a área toda uh, coberta e vocês vão reparar que o primário não é muito homogéneo, vai ficar manchado, é suposto, uh, o que tem que ficar depois homogéneo é a tinta. Isto só precisa de criar uma película protetora uh, que regulariza mais ou menos algumas imperfeições da superfície e funciona mesmo como um primário, ou seja, uhum. uh, um, o primeiro passo para a pintura. Portanto, não tem que estar eximiamente aplicado e se ficar manchado é sinal de que a madeira absorve mais nos sítios do que noutros, porque estamos sempre a falar de móveis que não são novos, que não Exatamente. são madeira crua, não é? Que são antigos. E a única coisa que temos que combater, de facto, é o excesso de tinta ou aqueles riscados que nós, quando imprimimos muita pressão no rolo, fazem. Hum. A minha ótima ajudante, Elsa. Está. <risos> uma natural. Está <risos> ótimo, está perfeito. E pronto, só nos falta este pedacinho. Ali daquele lado. Como vocês veem, a superfície está quase toda coberta. Vocês a pintar, podem pintar em qualquer direção, não há qualquer problema. Na horizontal, na vertical, desde que o façam de forma minimamente coerente, no sentido em, em, em que tem que cobrir tudo e... Uh, tem que ficar lisa, como vêem, este, este primário estava pintado, no entanto, se olharem para a superfície, pode parecer um pouco estranho, porque está, de facto, manchada, mas isto é um primário bem aplicado. Esta é a parte de Tarnoff, mais ou menos, é, é, é o, o defeito dos materiais é que vamos ter tempos de secagem, daí Exato. temos trazido a outra porta, porque entre o primário e a tinta, cada tinta tem a sua indicação, mas usualmente é entre duas a 4 horas a aplicação de uma tinta, que o primário tem que secar. Eu acho que não estou... Tô esta até 6, é ao tato 30 minutos, ou seja, 30 minutos depois vocês até podem mover a porta para outro sítio ou transportá-la, mas só 6 horas depois é que podem pintar. É bom termos <risos> atenção também a esses para super de... limpinho, de facto. Ah, mas isto é mesmo? Sim, tem é... mesmo que seguir as instruções. Não dá, eu já Sim. tentei dar a volta e não dá. Não funciona, portanto... É melhor cingir-nos ao plano. Claro. Uh, por se Até vem tudo em cada um dos... Convém dos mesmo postos. seguir as instruções. Exatamente. A ideia aqui depois é retirar a fita. Podem fazê-lo uh, quando já estiver seco ao toque. Ou seja, agora não convém uh, retirar a fita porque vai sempre levantar uma ou outra impureza que pode agarrar ao primário. Maior depois podem retirar a fita e ver se despassou algo e se tem que fazer alguma correção. Entretanto, vamos pegar nesta porta, <risos> que já tem a nossa papinha feita e aqui o primário já secou a 100%, como podem reparar, estão aqui duas ou três falhas. Que e é bom vamos... vir assim, Sim, é exatamente. mesmo para vermos o, o que precisamos fazer E vamos esta lixa situações. mais fininha, que já é de finalização, que é uma lixa 320, funciona a 240 ou 300 ou a 320, consoante a que tiverem à mão. A partir de 220 já é uma lixa de finalização, portanto já podem utilizá-la. E aqui vamos só dar uma ligeira passagem onde o primário passou. São só aqui dois ou três É só principais. mesmo esse, esse pormenor? Pronto. E... e ainda temos uma questão. Sim. Uh, estou a pintar as portas neste preciso momento, a colocar primário. <risos> que bom. Aconteceu que a tinta primária está a ficar amarelada. Já retirei com uma espátula e lixei novamente porque achei que podia ser isso. Está a acontecer novamente, o que posso fazer mais? Então, é assim. Uh, eu já fiz o teste e aplicámos um primário aquoso. O que é que acontece com os produtos aquosos? É que a madeira tem uma espécie de taninos. Uma espécie não, tem mesmo taninos que ficam... Uh, é uma espécie de corante da própria madeira natural e mancha, às vezes, o primário. Pode ser amarelo, pode ser castanho, avermelhado, mediante o tipo de madeira que estamos a pintar. Muitas das vezes estamos a pintar com uma tinta cinzenta, azul e estas são cores que são muito fáceis de pintar porque têm uma maior cobertura, isso não vai ter qualquer consequência no resultado final. Ou seja, o que eu estou a dizer é que quando se coloca a tinta, as manchas usualmente ficam cobertas. Mas isso pode não acontecer se utilizarmos um branco ou uma tinta amarela que tem um pigmento vermelho, que são tintas mais difíceis não é? de, de cobrir e de ter uma maior homogeneidade, a mancha pode persistir. Como vocês, se calhar, não querem fazer o teste e correr o risco de acontecer ficar com as manchas, é precisamente nestes casos que devemos utilizar um primário sintético. Existe um primário que se chama primário-aparalho, uh, que é uma espécie de isolante, é mesmo, é um primário isolante, isola a superfície e faz com que os taninos não uh, apareçam e as manchas, por si só, uh, não existam. Cria ali uma superfície de... Um, uma película protetora. Uhum. Uh, o coisa como entra na madeira e respira logo uh, qualquer... Acaba por não Pode poder acontecer isso. Muito bem, Ida. Então, agora vamos fazer ao contrário, não é? Temos aqui duas áreas a tratar. Temos que aplicar verniz na parte que vamos restaurar, uhum. na moldura da porta, e tinta um, na parte uh, <risos> interior. Então, eu sugiro, talvez, eu não faço ideia quanto tempo, há quanto tempo é que estamos, só para gerir mais ou menos, falta-nos muito tempo, ainda temos... Tem, estamos nos 30 minutos, mais é? ou menos. Ah, então, sim, pronto, então dá perfeitamente, se calhar aplicamos agora a tinta, uh, nós temos que fazer alguns furos e a questão aqui é quando estamos contra o tempo... Pois <risos> está muito limitado e, é, e exatamente. a correr. Então, vamos começar uh, pela tinta e passamos para o verniz e depois o o efeito Finalizamos. final. Finalizamos. Muito Sim. bem. Ok, então vamos abrir aqui a nossa tinta. Elsa, podes agitá-la, por favor, claro. enquanto vou preparar aqui o tabuleiro. Vamos fazer exatamente o mesmo que fizemos com o primário. Que podemos usar também para, para misturar a, a tinta. Eu acho que tenho aqui outro... Boa. <risos> muito bem. Pincel. Isto. Há de ser de abertura fácil. Ah, ah, não é? E não sei se a nossa espátula nos auxilia, mas vamos nos desenvencilhar. É, é os Faz parte. Isto não se faz. Isto pode estragar as espátulas, mas como eu vou fazer devagarinho, se fizerem sempre à volta, talvez... Não, nós estragámos, somos Muito ótimas. Muito bem. É, é o que tem esta experiência. Muito Muita experiência. Palmas. Pronto, esta cor é... Magnífica. Linda. É linda. Sim, é mesmo. É um... Se calhar no ecrã nós vemos outra coisa, mas é um verde acinzentado, não é? Sim, é, é muito bonita. Então, agora, se não te importas, podes claro. mexer. Enquanto eu, se calhar, vou pôr novamente a fita só para nos poupar algum okay. tempo. sim. Desculpa, vou deslizar aqui. E tentarmos que a tinta não venha para a moldura que vamos envernizar. Tínhamos trabalho para ficar aqui a tarde inteira, <risos> é verdade, mas temos de acelerar aqui um bocadinho é alguns passos, mas vamos... essencialmente para as pessoas ficarem a perceber como é que podem fazer, quais okay. são as alternativas, Exato. para terem outras ideias, o que é que pode ser utilizado. E também perceber que apesar de nós só estarmos aqui nem uma hora, não é? bicho é um adiantar sete muitas cabezas, coisas, sim. é uma coisa simples que conseguem fazer perfeitamente exatamente. sozinhos em casa. objetivo também não é se fazer à com pressa, as sim e também não é não é fazer sim, claro que não é mesmo fazer as coisas então, com calma, dedicarmo-nos a isto, portanto bem, não, não estou a resistir, <risos> vou já pegar nesta cor incrível Pronto, fazemos exatamente igual ao que fizemos com o primário, é fazemos novamente a moldura e todos os sítios onde verificamos que não é possível chegar com o rolo, com o pincel. E é alguma, seja, alguma e técnica? Alguma não, coisa na realidade que... é uh, pôr tinta no pincel, fazê-lo deslizar e verificar se estamos com uma cobertura minimamente uh, suficiente, não é? Que não está a ficar muito transparente e, por outro lado, hum, que não tenha mais Exatamente. que possa criar aqui uh, aquele efeito dos escorridos, não é? Uhum. Temos que esticar a tinta, não tanto que não cubra a superfície, mas o suficiente para não ficar com um padrão uh, riscado. Atenção, que nós estamos aqui a procurar um efeito lacado, ou seja, uh, sem qualquer... Uh, mácula de trincha ou de marca, queremos que fique mesmo lisinho. Se vocês procurarem outro efeito que seja mais rústico ou até utilizar a tinta de chalk paint, quanto mais rija for a vossa trincha, optariam por outra daquelas mais escuras, as pretas são mais rígidas e imprimem mesmo aquele efeito riscado, que para fazer um tom sobre tom funciona até bastante melhor. Estas são muito macias e não deixam quase marcas. Então, agora buscamos de lado e eu vou okay. começar aqui com o rolo e tu continuas com a trincha. Esta ajuda preciosa faz com que nós consigamos acabar aqui a porta. Esta ajuda? Não, está... Sim, claro que sim, não é? Estamos a fazer amaias. Acho que se fizesse sozinha não chegaria lá. Mais uma vez, podemos estar uh, tranquilamente a pintar a porta em qualquer uma das direções, porque é uma tinta uhum. e vai cobrir a superfície, portanto não vamos ter qualquer problema em em fazê-lo em direções diferentes e, e, e distintas, tanto nos cantos como horizontal ou, ou verticalmente. A ideia aqui a tinta é possível ser diluída, a tinta tem mais ou menos um ou dois dedos de uh, mais ou menos dois centímetros na lata que podem preencher com água, portanto se estão a utilizar uma tinta aquosa ela pode ser diluída com água, um sintético com diluente sintético e uma tinta celulosa com diluente celuloso. Um, a tinta pode ser diluída, como eu estava a dizer, mas eu gosto de utilizar a tinta pura, na primeira de mão, para criar uma camada mais densa e uh, parecer, efetivamente, que a superfície já está bastante coberta. É, na cura, a segunda, diluo uh, para que seja um, um fique mais fluida e é mais fácil de fazer a finalização e assim ganha menos textura na segunda de mão, mas isto, obviamente, cada qual um, vou te cravar para fazer Nossa, também. A a sorzinha, flor. Exatamente, Sim, exatamente. Estava-me a me faltar faltaste, esta favor. parte. E então eu aguardo que tu. Sim, esta cor é linda. É linda. <risos> Vai funcionar super bem. É uma ideia muito básica, não é? De fazer o contraste da madeira com uma cor e ao mesmo tempo parece que nós estamos a ter uma espécie de respeito pelo passado, não é? Mantemos a madeira que é a original da porta. Um, não obstante, damos um toque novo porque Exato. queremos hum. adequar à nossa casa a peça e isso não é nada errado, é para aquelas pessoas que são um pouco puristas e pensam, ah, eu não acho bem que se pinte, obviamente que as opiniões se dividem, não é? Mas as peças, claro. quando são nossas, é preferível ficar com uma peça e pintá-la de branco. Que é uma cor que eu não adoro. Porque eu gosto é de coisas coloridas e há tantas cores incríveis. Do que ficar com a peça em madeira por cuidar e eventualmente até nos desfazermos dela. Portanto, acho que é sempre positivo. Elsa está perfeito, A série estás contratada. Estou. Eu já estou a gostar disto. Já já estou para ganhar aquela. É, é? é muito bom. É. Também acho que é uma, uma atividade que relaxa. E depois lá para além está. do resultado final, não é? Depois Exatamente. Exatamente. E até mesmo o toque que as pessoas uh, dão às suas peças, depois também fica ao critério de cada uma delas. Exato, e cria-se uh... uma peça nova, já Exatamente. Uh, que exatamente. Mais ninguém, supostamente, tem igual. Nós estamos a dar Ou uma se... sugestão, exatamente. mas depois também pode fica... pode o caminho que, claro que e a cor que quiser. Dá-se um toquezinho ali. Aqui sabes, nesta questão? pontinha. É que tu sim. com uma perspectiva... Exatamente. Espera Não precisam de passar várias vezes e quando repararem que estão a, a imprimir algum padrão com as pontas do o ter o término do rolo, que às vezes criam uma linha, tentem uh, segurar com menos força e fazer deslizar com alguma de leveza, Ok que Faz com que não imprime. Voltamos né? aqui para os nossos. Sim, vamos é isso. Pronto. Para os nossos lugares originais. Então, a cor está bastante sólida, só com uma de mão, para que vocês possam ver. Uh, se calhar não era suposto, mas vamos tirar isto para ter um efeito mais de chã, e para ver se conseguimos aplicar o verniz depois na parte da moldura, não é? Uhum. Elsa, consegues puxar aí claro. para esse lado? Desculpa. Ah. Vamos lá ver aqui. Hum. Borramos aqui um bocadinho. Fomos ah. super perfeitas. Mais o... Não, está ótimo, só tem um bocadinho de nada. Desculpa. Ponho aqui. Já estão aqui, aqui as lixas para o lixo. Boa. Ah, e sim, só temos aqui um pedacinho que vamos ter que tirar antes da aplicação do verniz. Ok. Então, para uma primeira vez, está maravilhoso, aqui de a te <risos> tá Está, está mesmo. Não estou a dizer só por dizer. O resultado fala por si. Está ótimo. E sim, com o pano úmido fica logo. Sim, é muito como é a coisa. Se ver logo, logo. Na, na hora. Sim, sim. exato. vou tapar aqui a tinta para não secar, acho que não vamos conseguir dar a segunda de mão, convém sempre em tinta, como no verniz, fazer uma, uma, uma segunda aplicação, portanto, uma de primário, duas de tinta e para restaurar uma aplicação de cera ou uma aplicação de verniz, aliás, duas de verniz. Neste caso, não vamos fazer a segunda porque não temos tempo, nem de um nem de mas vocês já conseguem perceber mais ou menos como é que... Um, como é que fica e se calhar vamos abrir o verniz, conseguimos dar ainda, não é? assim mesmo não seja na, na peça toda damos okay, um bocadinho então, só para mostrar okay, o efeito sim Ida. temos mais uma questão para fazer o mesmo uma porta de madeira de interior de casa o método é o mesmo na questão da pintura é é sempre o mesmo sim. aliás a única coisa que muda entre o interior e o exterior são os materiais utilizados mesma técnica é exatamente a mesma okay. só que as tintas e os primários existem tintas específicas para móveis de exterior e de interior portanto uh, especialmente se for uma porta de prédio não é que é algo muito mais manuseado, e existem tintas que são uh, com poliuretano, que são mais rígidas, que com as chaves, uh, nós já repararam, não é, nas portas antigas, com as chaves que são de metal vão uh, estragando muito mais a pintura e existem tintas indicadas, porém o processo é sempre o mesmo, é, é de capar, é essa, alisar, essa dar o primário e a tinta, okay. assim. sim. do, do material, uh -huh. do produto mais adequado, mas o, o método é, é, é o mesmo. É o mesmo, okay. sim. muito bem. Damos então numa pequena, numa pequena área um, a isso. o, o verniz. verniz. Se calhar damos aqui nesta parte ao pé de, do vidro e da flor para criar um aqui um efeito mais chá. <risos> Pronto, a aplicação do verniz, se vocês tiverem uma peça muito grande, obviamente não vão fazer a aplicação de um roupeiro com uma trincha ou de um grande tampo. Podem utilizar ao mesmo rolo. Como estas áreas são limitadas, não são muito grandes, eu vou aplicar com uma trincha porque até favorece a área a aplicar, não é? como é uma área bastante pequena. Atenção que, tal como a lixar, como isto não é uma, um rolo, eu vou fazer com a trincha na horizontal e aqui na vertical para respeitar o veio e uh, se reparar o mínimo possível do de, de riscado do pincel. Dá, dá para perceber perfeitamente logo? Sim. E o, o verniz uh, não escurece muito, agora tenho imensa pena de não ter uma terceira porta para nós contrapormos com aquele castanho Sim. terrível e escuro original, não é? que já estava bastante degradado, mas consegue-se consegue perceber perfeitamente a diferença da cor. Atenção, que se vocês procurarem um efeito mais escuro da madeira, um, existe um verniz com cor, este é verniz incolor, uhum. portanto não altera o tom da madeira, mas existe verniz com cor e... Para além do verniz, existe a velatura, que é uma espécie de tinta não opaca para a madeira, que deixa a mesma um, ver o veio. Não, não sei não se continua parte. Acho que vocês conseguem perceber que a madeira fica com um ar muito mais hidratado e Se calhar vou só tirar e aqui da frente <risos> e este também daqui. Sim, nós não temos percepção, não é? De perceber. Mas que se acho que assim Mas tá. pronto, basicamente Feito. é isto. Sim. Sim. Sim. E agora vamos para o passo final? Vamos. Para terminarmos? Vamos a isso. Então, já estamos como mesmo, temos mesmo aqui o fim. verniz, a ideia era pegar nesta porta e em vez de ser uma porta, transformá-la num outro objeto, porque já repararam, não tem fechadura, não nos vai servir para abrir nem fechar, o roupeiro das portas já não existe. Portanto, decidimos transformar esta porta horizontalmente numa parede e transformá-la num cabide. Para isso, uma função completamente exatamente. diferente. Até porque é uma pena, não é? É uma porta com vidro e é que tem um baixo relevo de uma flor e a porta é bem bonita. Sim. Bem a bem ideia bonita. é colocar aqui alguns ganchos para suportar objetos e colocar... Uh... Acho que funciona muito bem, porque mesmo que tenhamos muitos objetos em casa, isto é algo que se pode colocar na parede, mesmo que não haja um hall de entrada, até num corredor e não ocupa quase espaço claro nenhum. Entramos, penduramos o casaco, a mala, a mochila... Claro sim. E fica... Parece uma opção exatamente. fantástica, Pronto, e basta... para a peça que é. Exatamente, que basta calcular o número de ganchos, medir, fazer... Talvez uma furação em cima, em baixo, fazer assim em V, ou los todos em baixo, como acharem Sim, esteticamente. Sim, pois critério de cada um. Eu vou furar deste lado porque o verniz ali ainda está a secar e não faria sentido fazê-lo em cima do verniz. Então agora vou pegar aqui no parafuso e vou marcar o sítio onde quero. Dado que eu não vou colocar uma série de cabides ao longo do, da porta, eu vou colocá-los mais ou menos descentralizados, não é? Não vou fazer uma medição muito isímia, não é? Portanto, vou colocar só estes dois e agora, por pôr aqui uma broca. Talvez, vou tentar... estou-me a sentir sortuda. <risos> e vou tentar aplicar o parafuso diretamente. Talvez estes parafusos até sejam adequados para isso. Então, a ponteira é a correspondente. E está na função de apertar. Aqui. Pronto. Funcionou. Boa. Ui. Talvez aqui. Um pouco. Mais lento. Falta outro. Vamos colocar este para, coisas. por exemplo, ficar sim. e depois lá está, fica mesmo ao gosto de cada um, há imensas opções. Sim, uh, estes ganchos, por acaso, são todos iguais, mas podem utilizar ganchos diferentes, distintos que tenham em casa, claro. ou até puxadores de móveis que já não queiram usar. Os puxadores também são uma boa opção. Podem também para... reaproveitar sim, desculpa, outros... Está... Não, claro, ainda <risos> sim, fica sim. à vontade. É que isto tem um ângulo um pouco ingrato. Pronto, basicamente a é, ideia final. Se calhar viramos sim. assim por cima das nossas Óbvio. cabeças. Não, não. <risos> e a ideia é esta: é colocar ah. uh, os ganchos ao longo da porta e uh, imaginem, imaginámos descentrados um em cima ou um em baixo, assim a ver ou todos tipo cabide de escola, e todos colocados fica aqui e fantástico em baixo. O sim. Depois só sim, fica a faltar uh, as buchas na parede para pendurar a porta. E, e dois, dois, duas ferragens atrás para pendurar na parede, sim. E ficamos com um uma peça única, fantástico. não é? Exatamente. E útil, neste caso super funcional. Super original <risos> e lá está. Um reaproveitamento fantástico. E feita por nós. Exatamente. Estamos em conta. Agora podemos meter aqui em cima. Obrigada. E ainda não sei se queres acrescentar mais alguma coisa agora na reta final do nosso, do nosso workshop. Já estamos mesmo a acabar? Então, o resultado está à vista de todos que está fantástico? Uh, o cabide é apenas uma ideia. Uh, há N ideias que podem ser feitas. Nós tínhamos o, já fizemos uma vez uma porta que tinha vidro de uma cristaleira e fizemos uma moldura. Colocámos um fundo por dentro, colocámos fotos, pendurámos la na parede, uma porta mais ou menos deste tamanho. Portas pintadas, já fizemos cabeceiras de cama, aquelas portas, portas mesmo de casa, portadas de tom sobre tom, decapámos, Passamos uma lixa, demos um verniz, portanto há N soluções. As opções são infinitas, Sim, são, sem dúvida. São, e tem a ver com aquilo que nós precisamos em casa. Sim. Se precisamos de uma cabeceira, reajustamos, não é? Se precisamos de um cabide Se ou é uma de algo uh... mais estético que não, não tenha um, uma função tão definida. Exatamente, Sim. exatamente. Muito bem Guida, olha, obrigada. obrigada uma vez eu mais. Também. Eu gostei muito de participar neste workshop futuro, Sinto super inspirada, a fazer então tenho um certeza yourself, que agora vou sim. olhar para as coisas lá de casa de outra forma. forma. Obrigada, obrigada também a si que nos acompanhou, que participou, obrigada pelas questões. O que não foi respondido agora durante o nosso direto será respondido posteriormente, também com a ajuda da Guida. Portanto, vamos esclarecer todas as questões. Fiquem atentos aos próximos workshops, às próximas novidades e até à próxima. <risos>